Você saberia me dizer o que Jesus disse a respeito da vida após a morte? Cada uma das religiões costuma dizer uma coisa diferente. Os espíritas dizem que quando a gente morre, depois a gente reencarna em outro tipo de corpo. Já os adeptos ao cristianismo costumam dizer que só se pode morrer uma vez. Mas hoje a gente vai se focar em prestar atenção naquilo que Jesus disse a respeito desse assunto. E é por isso que a gente vai para o texto de Lucas capítulo 16. E Jesus conta para a gente essa história. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno... Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro mole a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse, Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males.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 também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui nessa parábola a gente nota então que o homem rico foi levado para um lugar chamado de inferno. Palavra que no texto grego original é Hades, que significa mundo dos mortos. Se por um lado a gente tinha o rico nesse mundo, mas que depois da morte se tornou pobre do ponto de vista espiritual, a gente tinha do outro lado Lázaro, que era pobre nesse mundo, mas que conquistou as verdadeiras riquezas celestiais após a morte. O rico nem nome tinha na parábola, porque Deus não o reconhecia pessoalmente. E essas coisas fazem nos lembrar daquilo que Jesus disse no início do Sermão do Monte, que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Por outro lado, ai dos ricos, porque eles já têm a consolação deles. E voltando para a pergunta sobre o que acontece depois da morte, a gente vê então que o rico foi para um lugar de tormento, que é o Hades, o mundo dos mortos, enquanto que Lázaro foi para junto de Abraão, que a gente pode considerar como sendo o seio de Abraão ou mesmo o próprio paraíso. Se existe um abismo entre esses dois lugares é porque não dá para passar de um lado para o outro ou do outro para um com muita facilidade. Isso mostra para a gente que Jesus não dá a ênfase de que quando morrem algumas pessoas vão para o céu para cima e outras para o inferno lá para baixo. Isso sugere que não são dois lugares desnivelados, mas sim dois lugares que podem ser considerados como um lugar de espera que algumas pessoas, por exemplo, os católicos, costumam chamar, inclusive, de purgatório. Com a diferença de que quem está no mundo dos mortos vai sofrer um tipo de tormento, como no caso do próprio Rico, que pediu para Abraão solicitar que Lázaro trouxesse água para refrescá-lo. Enquanto que com Lázaro estava muito bem, como se ele tivesse recebido uma compensação por tudo aquilo que ele recebeu nessa vida de tribulações. Isso ajuda a gente a refletir sobre o fato de que será que eu estou vivendo uma vida de regalias? Porque muito provavelmente as coisas vão se inverter espiritualmente, porque Jesus gosta de trazer essas inversões. Ou será que eu tenho aberto mão de tudo aquilo que o mundo poderia me oferecer para que eu pudesse, por exemplo, beneficiar os necessitados e não me apegar às coisas desse mundo para poder focar, mirar nas recompensas celestiais? Como será que eu tenho vivido? Como será que você tem vivido nessa vida? Enquanto que na parábola do rico e do Lázaro, a gente pressupõe que existe um lugar de espera até o julgamento final, então a gente poderia ver outra palavra de Jesus em que ele fala sobre uma vida eterna e um castigo eterno. E para isso, vamos lá no capítulo 25 de Mateus, em que Jesus diz assim, Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer.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 Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade lhes digo que sempre o que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos foi a mim que o fizeram. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer e estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. E nesse texto Jesus também fala para a gente a respeito de uma separação em que os bodes vão para a esquerda e as ovelhas vão para a direita. Na esquerda a gente tem o castigo eterno e na direita a gente tem a vida eterna. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que a separação final que Jesus está apresentando aqui não tem nada a ver com hábitos religiosos. Não consiste no fato de que se eu fui para a reunião ou faltei, se eu rezei o terço ou não rezei, se eu pedi a bênção do Papa ou não pedi, se eu me submeti a uma liderança institucional ou não me submeti. Para Jesus não teria importância se eu entreguei a minha oferta ou os meus dízimos nas mãos das lideranças religiosas, dos pastores mercenários das sinagogas. No final das contas, o que vai contar é se eu ajudei os pequeninos que Jesus considera como sendo deles. Porque quando a gente ajuda um pequenino, tudo se passa como se a gente estivesse ajudando propriamente Jesus. E tudo, no final das contas, se deve ao nosso relacionamento com Ele. Isso não tem nada a ver com práticas, hábitos ou tradições religiosas. Será que eu tenho sentido simplesmente dó das pessoas ou eu tenho concretizado ações em amor ao próximo que venham colocar em prática o sentimento de compaixão que a gente deveria ter uns pelos outros? Eu sei que você pode estar curioso sobre o que será que o livro de Apocalipse disse a respeito do juízo final. E por causa disso eu vou dar só uma palinha para você, como a gente pode perceber nos capítulos de Apocalipse 19 e Apocalipse 20 a gente vê a volta de Jesus, retomando aquilo que ele mesmo tinha dito a respeito da parábola dos bodes e das ovelhas em Mateus 25. No livro de Apocalipse a gente vê que após a volta de Jesus a gente tem a primeira ressurreição e então começa o reino milenar de Cristo. E, aparentemente, Jesus também faz uma separação no início desse reino milenar, porque ele reconhece aqueles que são dele, aqueles que praticaram a sua palavra, aqueles que se fundamentaram no amor a Deus e no amor ao próximo. Agora, no final do reino milenar, a gente vê que surge, então, a grande separação final, em que Jesus vai estar sentado no trono branco junto com o seu povo para julgar não somente a besta, o falso profeta e o próprio Hades como também a própria morte e cada um vai ser julgado pelas obras que praticou e aqui fica bem claro pra gente que o Hades, que é aquele lugar onde o rico tinha sido lançado na parábola do rico e do Lázaro, na verdade é um lugar provisório porque a partir desse momento, esse próprio Hades foi lançado no lago de fogo então não existe mais aquele lugar provisório e esse suposto lago de fogo em enxofre pode significar uma destruição total, como também um lugar de tribulação eterna. E a minha conclusão com esse estudo é que eu deveria estar muito mais preocupado em praticar aquilo que Jesus disse para eu fazer com relação ao amor a Deus e ao amor ao próximo nos dias de hoje, do que ficar investigando um monte de teorias a respeito do fim dos tempos. Mas é claro que essas coisas também são importantes. Porque aqueles que estão se fazendo essas dúvidas, muito provavelmente estão sendo levados por Deus a refletir a respeito de qual é o seu futuro, para onde nós iremos. E se você achou que eu acabei passando muito rápido pelo livro de Apocalipse, então eu já deixei gravado para você uma live em que a gente discutiu